E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Voltamos aqui com o carro mais rápido do mundo, Tuatara, é um nome bem peculiar, bem estranho, mas tá ali ó, Tuatara. Eu nem, é, é, Eu já fiz um vídeo dele aí, descendo a mega rampa, falando aí que eu vi um vídeo, que ele bateu o recorde aí do, do, do carro mais rápido do mundo, etc. Só que não, não pode ser registrado porque não é um carro. E é, que foi feito pra bastante pessoas, né? Com várias quantidades. Parece que um americano aí comprou o carro e fez lá numa pista de aeroporto. E o teste e passou de 400 e lá vai cacetada. close é, por hora. Mas hoje, galera, ele tem um desafio muito, mas muito mais difícil na vida real. Nós vamos tentar ultrapassar a velocidade do som, mano. Eu acho que tem caças...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 Com bastante espaço, mas a gente vai tentar. Eu vou mostrar pra vocês aqui a pista. O carro já mostrei no outro vídeo. Ó, esse carro aqui, tal, igualzinho da vida real. Ele é bem rápido. Eu acho que pra gente atingir essa velocidade aí, não vai ser puro. Não, pode, não tem como ser puro. Ó, ele já atinge uma, uma boa velocidade. A velocidade real mesmo dele, ó lá, 200-300 a velocidade real dele mesmo. eu acho que no outro retão. Nesse retão aqui, ó. Um retãozão aqui. Ó o spoiler dele, mano. Que louco. Aqui é mais, é mais longo. Aqui a gente consegue atingir a velocidade dele total, ó. Vamos ver. Espero que sim, né? Porque se a gente for aumentar a velocidade aqui... Vai precisar de espaço. Mas aqui já atinge, ó. 300... 300 e... 400 km por hora, ó. 400, 430... 437... 4... Caraca, moleque! Já deu uma travada aqui. 450... Ó, oh, aqui tem muito espaço. 457. 460 61 Meu Deus Caraca, essa pista é grande, velho Eu Achei que não era tão, tão grande assim 461 km por hora Você Imaginou um carro a 461 km por hora, velho Caraca, mano Imagina a velocidade do sol Mano, a pista é muito grande Eu vou parar, vamos voltar lá Vamos voltar lá Porque nós vamos dar, uma, um, dar um upgrade No motor dele aqui Certo? É bonito o carro, mano, lembra Lamborghini, né? Um pouquinho Nem sabia que isso aqui existia, mano Sério mesmo Mas enfim, galera, vamos tentar bater A velocidade Do som Né? Porque da luz Acho que é impossível e vamos ver como é que vai ser. Acho que esse carro vai afundar no chão. Olha lá, já tá afundando já, ó. Olha lá, já ele, ele senta no chão. Ó, tá vendo Olha, os pneus ali? <risos> pneu já tá... Rapaz do céu. Olha lá. Nossa, essa pista é muito grande. Enfim, eu vou dar uma mexida aqui no motor pra, gente, pra ver se a gente consegue bater a velocidade do... Do som. Galera, me segue no Instagram Se você ainda não me segue, tá aí na descrição Beleza? E é nóis, tamo junto E se inscreve no canal se tá aqui pela primeira vez Mais vídeos desses e outros aí Tem um canal, vários vídeos Tem até <risos> Eu batendo 5 mil km por hora Mas Só procurar aí que você acha Enfim, ó, chegamos aqui, a pista é muito grande Eu vou com começar a usar ela pra tudo agora Vamos mexer no bicho aqui Quebrou o vidro da frente, mano. A velocidade? Eu não bati, mano. Ah, eu acho que eu devo ter dado uma batidinha de lado, né? Caraca, moleque! Vou consertar ele aqui. Vamos fazer ele. Vamos tentar fazer ele bater mais de 1.200 km por. Muito bem, galera. Vamos para o teste. Às vezes eu vou ter que usar aquela habilidade do Franklin de dar uma aquela congelada que você consegue sair costurando os carros. Avenida? Porque ela ajuda a controlar o carro, certo? Então vamos ver, vamos ver. Caraca, eu tô até com medo, mano. Vamos acelerar, ó. Velocímetro ali embaixo. À direita. Ó, vamos. Já, já bateu. Ah! Ah! Já bateu, mano. Olha isso. Olha a velocidade. Caraca.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 Nossa, mano, é muito grande, velho. É muito grande essa pista. Vou voltar aqui. Tá à noite já, ó. Mano, olha o, o time, a velocidade que o carro fez, o tempo que esse carro fez. Ó, você vê que eu tô voltando aqui, ó. Só pra você ter noção, a Demora passando completou ali porque eu acabei batendo no canto, mano. Eu deixei o carro sair. Cara, se habilitar a habilidade do Franklin, a velocidade dobra, velho. Dobra. Eu vou tentar fazer isso, hein. Vou usar a habilidade do Franklin. E a gente vai atingir uma velocidade aqui incrível, irmão. Já. Já ultrapassamos a barreira no som, mano. Olha a demora pra chegar. Eu tô até indo assim pra mostrar pra vocês a demora, mano. Muito bem, estamos aqui. Olha a situação do carro, cara. <risos> vamos lá, vamos reformar aqui. Aí, consertamos. Beleza, vamos embora. Vou usar a habilidade do Franklin, galera. Ó, essa aqui, ó. Olha quanto que esse carro vai pegar de velocidade. Se liga, se liga, olha lá, Olha isso, <risos> 2000.